Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Viemos aqui fazer esse unboxing mega improvisado de peças infernais Chegou o meu box de peças infernais E como vocês pediram, vim aqui fazer o unboxing Antes de começar esse vídeo, a única coisa que eu fiz foi Passar álcool na caixa Olha aqui, já está aberto E aí a gente faz assim Tcharam! Ai, quase caiu em cima de mim temos aqui, então, o box com a nota fiscal e a caixa. Vamos lá. Ah, aí. Tá, tá dando pra ver? Não sei. Aqui, assim, eu acho que tem. Ó, então... Abrindo. E temos, então, plástico. Aqui, a lombada super alinhadinha inclusive o box aparentemente está perfeito sem nenhum arranhão nenhum amassadinho e a ecobag ai eu amei essa ecobag eu com certeza eu iria usar agora vamos para os livros e aqui ai o cheiro o cheiro tá de livro novo ó os três livros o primeiro livro então é o anjo mecânico temos aqui essa imagem e muito bonito, muita lombada o segundo é o Príncipe Mecânico, também a mesma coisa, super bonitinho, com essa capa metalizada, a lombada também. E o terceiro é a Princesa Mecânica. Esses aqui, então, são os livros, forma essa imagem super bonitinha de Londres, na época ali da, da, das antigas. Aqui nos cards e também na descrição eu vou deixar o vídeo que eu falo mais detalhes sobre os dois boxes, né? O de Peças Infernais e o de Instrumentos Mortais, porque lá tá tudo explicadinho, quem é que tá na capa, se tem conteúdo extra, se não tem, tudo mais. Ai, tô muito ansioso pra botar na minha estante e ficar maravilhoso. É isso. Me deixa aqui nos comentários se vocês compraram também o box. Se você não comprou, corre, tá aqui na descrição. Só não vai vir junto da bolsa, porque a bolsa era exclusiva da pré-venda e já acabou. Temos mais livros que chegaram. Chegou ainda agora também um pacote da Globo. Só que nesse caso eu já tirei da caixa, né, porque... Ai, limpar a caixa dá muito trabalho, então arranquei logo a caixa. Só que em veio dentro desse papel bonitinho, então eu deixei o papel pra tirar aqui junto com vocês. Então, esses são os livros. A Globo me mandou três livros, que são os recentes lançamentos deles. No caso desse livro aqui, não é um lançamento, mas é um livro que vai ser adaptado por agora. Inclusive saiu o trailer, vou deixar aqui na descrição. Tô fora porque eu subi a escada. Inclusive eu acho essa capa bem bonita, eu adoro coisas mais minimalistas, assim. Por dentro do livro ele é azul, acho super fofo. Os outros dois livros, como eu falei, são os mais recentes lançamentos da Globo Livros, que é Prazer em Queimar, que são histórias do Fahrenheit. Aqui, né? Fahrenheit 451, que é do Ray Bradbury. E aí, se eu não me engano. A história desse livro saiu de um dos contos que tem aqui. Tcharam! Super bonitinho, ó, que é tipo mostarda, bem McDonald's. E o terceiro livro que chegou é Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Esse livro aqui está sendo muito hypado no Twitter, principalmente. É romance LGBT. Essa capa é linda. Eu adoro, como eu falei, coisas minimalistas, então, assim... Amei! Inclusive, eu esqueci de comentar na primeira parte do vídeo, mas eu vou colocar lá no meu Instagram Vai estar aparecendo aqui, fotos não só do box, como também desses livros que, que acabaram de chegar da Globo Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor, faça isso, me siga Eu vou começar a postar muito mais frequentemente no meu Instagram pessoal Se você quiser ficar sabendo quando vai sair o box de Instrumentos Mortais novamente, com essa edição que forma a lombada bonitinha é porque tá fora de estoque no momento. Se você quiser também, eu posso te avisar. É só você comentar aqui embaixo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!